NR4. Serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. Atualização. Portaria MTE nº 590, 28 de abril de 2014. Item 4.1. As empresas privadas e públicas, os órgãos públicos da administração direta e indireta e os poderes legislativo e judiciário, que possuem empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, manterão obrigatoriamente serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. 4.2. O dimensionamento dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho vincula-se à gradação do risco da atividade principal e ao número total de empregados do estabelecimento constantes dos quadros 1 e 2 anexos, observadas as exceções previstas nesta NR. 4.2.1. Para fins de dimensionamento, os canteiros de obras e frentes de trabalho com menos de mil empregados e situados no mesmo estado, território ou Distrito Federal, não serão considerados como estabelecimentos, mas como integrantes da empresa de engenharia principal responsável a quem caberá organizar os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. 4.2.1.1 Neste caso, os engenheiros de segurança do trabalho, os médicos do trabalho e os enfermeiros do trabalho poderão ficar centralizados. 4.2.1.2 Para os técnicos de segurança do trabalho e auxiliares de enfermagem do trabalho, o dimensionamento será feito por canteiro de obra ou frente de trabalho, conforme o quadro 2 anexo. 4.2.2. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimentos ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior da atividade principal, deverão dimensionar os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho em função do maior grau de risco obedecido o disposto no quadro 2 desta NR. 4.2.3 a empresa poderá constituir serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho centralizado para atender a um conjunto de estabelecimentos pertencentes a ela desde que a distância a ser percorrida entre aquele em que se situa o serviço e cada um dos demais não ultrapasse a cinco mil metros dimensionando-o em função do total de empregados e do risco, de acordo com o quadro 2 anexo e o subitem 4.2.2. 4.2.4. Havendo na empresa estabelecimentos que se enquadrem no quadro 2 desta NR e outros que não se enquadrem, a assistência a estes será feita pelos serviços especializados daqueles dimensionados conforme os subitens 4.2.5.1 e 4.2.5.2, e desde que localizados no mesmo Estado, Território ou Distrito Federal. 4.2.5. Havendo na mesma empresa apenas estabelecimentos que isoladamente não se enquadrem no quadro 2, Anexo. o cumprimento desta NR será feito através de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho centralizados em cada estado, território ou Distrito Federal, desde que o total de empregados do estabelecimento no estado, território ou Distrito Federal alcancem os limites previstos do quadro 2 anexo, aplicado ou disposto sub-item 4.2.2. 4.2.5.1 para as empresas enquadradas no grau de risco 1, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.2.5 obedecerá ao quadro 2, anexo. Considerando-se como o número de empregados, os somatórios dos empregados existentes no estabelecimento que possuam o maior número e a média aritmética do número de empregados dos demais estabelecimentos, devendo todos os profissionais integrantes dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, assim constituídos, cumprirem tempo integral. 4.2.5.2 Para as empresas enquadradas nos graus de risco 2, 3 e 4, o dimensionamento dos serviços referidos no subitem 4.2.5 obedecerá ao quadro 2, anexo, considerando-se como número de empregados os somatórios dos empregados de todos os estabelecimentos. 4.3. As empresas enquadradas no grau de risco 1 obrigadas a constituir serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho e que possuam outros serviços de medicina e engenharia, poderão integrar estes serviços com os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, constituindo um serviço único de engenharia e medicina. 4.3.1. As empresas que optarem pelo Serviço Único de Engenharia e Medicina ficam obrigadas a elaborar e submeter à aprovação da Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho até o dia 30 de março um Programa Bienal de Segurança e Medicina do Trabalho a ser desenvolvido. 4.3.1.1 as empresas novas que se instalarem após o dia 30 de março de cada exercício poderão constituir o serviço único de que trata o subitem 4.3.1 e elaborar o programa respectivo a ser submetido à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho no prazo de 90 dias a contar de sua instalação. 4.3.1.2 As empresas novas, integrantes de grupos empresariais que já possuam um serviço único, poderão ser assistidas pelo referido serviço após comunicação à DRT. 4.3.2 A Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho fica reservado o direito de controlar a execução do programa e aferir a sua eficácia. 4.3.3. O Serviço Único de Engenharia e Medicina deverá possuir os profissionais especializados previstos no quadro 2 anexo, sendo permitido aos demais engenheiros e médicos exercerem Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, desde que habilitados e registrados conforme estabelece a NR 7. 4.3.4. O dimensionamento do Serviço Único de Engenharia e Medicina deverá obedecer ao disposto no quadro 2 desta NR, no tocante aos profissionais especializados. 4.4 Os serviços especializados. Em engenharia de segurança e medicina do trabalho devem ser compostos por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar ou técnico em enfermagem do trabalho, obedecido o quadro 2 desta NR. 4.4.1 os profissionais integrantes do SESMIT devem possuir formação e registro profissional em conformidade com o disposto na regulamentação da profissão e nos instrumentos normativos emitidos pelo respectivo conselho profissional quando existem NR. 4.4.1.1 Em relação às categorias mencionadas nas alinhas A e E, Observa-se ao disposto na Lei 7.410, de 27 de novembro de 1985. 4.4.2. Os profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho deverão ser empregados da empresa, salvo nos casos previstos nos itens 4.14 e 4.5 a empresa que contratar outras para prestar serviços em estabelecimentos enquadrados no quadro 2 anexo deverá estender a assistência de seus serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho aos empregados das contratadas, sempre que o número de empregados destas exercendo atividade naqueles estabelecimentos não alcançar os limites previstos no quadro 2, devendo ainda a contratada cumprir o disposto no sub-item 4.2.5. 4.5.1 Quando a empresa contratante e as outras por ela contratadas não se enquadrarem no quadro 2, anexo, mas pelo número total de empregados de ambos no estabelecimento atingirem os limites dispostos no referido quadro, deverá ser constituído um serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho comum nos moldes do item 4.14. 4.5.2 quando a empresa contratada não se enquadrar no quadro 2 anexo, mesmo considerando-se o total de empregados nos estabelecimentos, a contratante deve estender aos empregados da contratada a assistência de seus serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, sejam estes centralizados ou por estabelecimento. 4.5.3. A empresa que contratar outras para prestar serviços em seu estabelecimento pode constituir SESMI comum para a assistência dos empregados das contratadas sobre gestão própria, desde que prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 4.5.3.1. O dimensionamento do SESME organizado na forma prevista no sub-item 4.5.3, deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica do estabelecimento da contratante. 4.5.3.2 No caso previsto no INE 4.5.3, o número de empregados da empresa contratada no estabelecimento da contratante assistidos pelo SESME comum não integra a base de cálculo para dimensionamento do SESME da empresa contratada. 4.5.3.3 O SESMIT, organizado conforme o subitem 4.5.3, deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente por comissão composta de representantes da empresa contratante, do Sindicato de Trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. 4.6. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho das empresas que operem em regime sazonal deverão ser dimensionados, tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecidos aos quadros 1 e 2 anexos. 4.7. Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho deverão ser chefiados por profissional qualificado segundo os requisitos especificados no subitem 4.4.1 desta norma regulamentadora. 4.8. O técnico de segurança do trabalho e o auxiliar de enfermagem do trabalho deverão dedicar 8 horas por dia para as atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, de acordo com o previsto no quadro 2, anexo. 4.9. O engenheiro de segurança do trabalho, o médico do trabalho e o enfermeiro do trabalho deverão dedicar no mínimo 3 horas, tempo parcial, ou 6 horas, tempo integral, por dia para as atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho de acordo com o estabelecido no quadro 2 anexo respeitada a legislação pertinente 4.9.1 relativamente ao médico do trabalho para cumprimento das atividades dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho em integral a empresa poderá contratar mais de um profissional Desde que cada um dedique no mínimo três horas de trabalho, sendo necessário que o somatório das horas diárias trabalhadas por todos seja de no um mínimo seis horas. 4.10 Ao profissional especializado em segurança e medicina do trabalho é vedado o exercício de outras atividades na empresa durante o horário de sua atuação nos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. 4.11. Ficará por conta exclusiva do empregador todo o ônus decorrente da instalação e manutenção dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. 4.12. Compete aos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho a aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e de medicina do trabalho ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes à saúde do trabalhador. b determinar quando esgotados todos os meios conhecidos para a eliminação do risco e, se este persistir, mesmo reduzido, a utilização pelo trabalhador de equipamento de proteção individual, bem de acordo com o que determina a NR6, desde que a concentração, a intensidade ou característica do agente assim o exija. C. Colaborar quando solicitado nos projetos e na implantação de novas instalações físicas e tecnológicas da empresa, exercendo a competência disposta na linha A. D. Responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento do disposto nas NR aplicáveis às atividades executadas pela empresa e ou seus estabelecimentos. E. Manter permanente relacionamento com a CIPA, valendo-se ao máximo de suas observações, além de apoiá-la, treiná-la e atendê-la, conforme dispõe a NR5. F. Promover a realização de atividades de conscientização, educação e orientação dos trabalhadores para a prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. G. Esclarecer e conscientizar os empregadores sobre os acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, estimulando-os em favor da prevenção. H. Analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento, com ou sem vítima, e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente e ou doença ocupacional, dos fatores ambientais, as características do agente e as condições dos indivíduos portadores de doença ocupacional ou acidentados. E Registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenças ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os quesitos descritos nos modelos de mapas constantes, nos quadros 3, 4, 5 e 6, devendo a empresa encaminhar um mapa contendo a avaliação anual dos mesmos dados à Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho, até o dia 31 de janeiro, através do órgão regional do MTB, J. Manter os registros de que tratam as alinhas H e I na sede dos Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ou facilmente alcançável a partir da mesma, sendo de livre escolha da empresa o método de arquivamento e recuperação, desde que sejam asseguradas as condições de acesso a todos os registros e o entendimento do seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais dos dados correspondentes às alíneas H e I, por um período não inferior a cinco anos. L. As atividades dos profissionais integrantes dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho são essencialmente prevencionistas embora não seja vedado o atendimento de emergência quando se tornar necessário. Entretanto, a elaboração de planos de controle de efeitos de catástrofes, de disponibilidade de meios que visem ao combate de incêndios e ao salvamento e de imediata atenção à vítima deste ou de qualquer outro tipo de acidente, estão incluídos em suas atividades. 4.13. Os serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho deverão manter entronzamento permanente com a CIPA, dela valendo-se como agente multiplicador, e deverão estudar suas observações e solicitações, propondo soluções corretivas e preventivas, conforme disposto no sub-item 5.14.1 da NR5. 4.14 As empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no quadro 2 anexo desta NR poderão dar assistência na área de segurança e medicina do trabalho a seus empregados através de serviços especializados de engenharia de segurança e medicina do trabalho comum organizados pelo sindicato ou associação da categoria econômica correspondente ou pelas próprias empresas interessadas. 4.14.1. A manutenção desses serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho deverá ser feita pelas empresas usurárias que participarão das despesas em proporção ao número de empregados de cada uma. 4.14.2 Os serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, previstos no item 4.14, deverão ser dimensionados em função do somatório dos empregados das empresas participantes, obedecendo ao disposto nos quadros 1 e 2, e no subitem 4.2 desta NR. 4.14.3. As empresas da mesma atividade econômica, localizadas em um mesmo município ou em municípios limítrofes, cujos estabelecimentos se enquadrem no quadro 2, podem constituir sérgio de comum organizado pelo sindicato patronal correspondente ou pelas próprias empresas interessadas, desde que prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho. 4.14.3.1 O SESMIT comum pode ser estendido a empresas cujos estabelecimentos não se enquadrem no quadro 2, desde que atendidos os demais requisitos do subitem 4.14.3. 4.14.3.2 O dimensionamento do SESMIT, organizado na forma do subitem 4.14.3 deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos. 4.14.3.3 No caso previsto do item 4.14.3, o número de empregados assistidos pelo SESMIC comum não integra a base de cálculo para adicionamento do SESMIC das empresas. 4.14.3.4 o SESMIC organizado conforme o subitem 4.14.3 deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente por comissão composta de representantes das empresas, do Sindicato de Trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas na Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho. 4.14.4 As empresas que desenvolverem suas atividades em um mesmo polo industrial ou comercial, podem constituir sesmo comum, organizado pelas próprias empresas interessadas, desde que previsto nas convenções ou acordos coletivos de trabalho das categorias envolvidas. 4.14.4.1. O dimensionamento do sesmo comum, organizado na forma do subit 4.14.4, deve considerar o somatório dos trabalhadores assistidos e a atividade econômica que emprega o maior número entre os trabalhadores assistidos. 4.14.4.2 No caso previsto no item 4.14.4, o número de empregados assistidos pelo SESB como não integra a base de cálculo para dimensionamento do SESBIP das empresas. 4.14.4.3 O SESMIT organizado conforme o subitem 4.14.4 deve ter seu funcionamento avaliado semestralmente por comissão composta de representantes das empresas, dos sindicatos de trabalhadores e da Delegacia Regional do Trabalho, ou na forma e periodicidade previstas nas convenções ou acordos coletivos de trabalho. 4.15 As empresas referidas no item 4.14 poderão optar pelos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho de instituição oficial ou instituição privada de utilidade pública, cabendo às empresas o custeio das despesas na forma prevista no subitem 4.14.1. 4.16 As empresas cujos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho não possuam médico do trabalho e ou engenheiro de segurança do trabalho, de acordo com o quadro 2 da SNR, poderão se utilizar dos serviços destes profissionais existentes nos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho mencionados no item 4.14 e subitem 4.14.1, ou no item 4.15 para atendimento do dispositivo. Posto nas normas regulamentadoras, 4.16.1 O ônus decorrente desta utilização caberá à empresa solicitante. 14.17 Os serviços especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho de que trata esta NR deverão ser registrados no órgão regional do MTB 4.17.1 o registro referido no item 4.17 deverá ser requerido ao órgão regional do MTB e o requerimento deverá conter os seguintes dados. a. Nome dos profissionais integrantes dos serviços especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho b. Número de registro dos profissionais na Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho do MTB c. Número de empregados da requerente e grau de risco das atividades por estabelecimento c. Especificação dos turnos de trabalho por estabelecimento é horário de trabalho dos profissionais dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho. 4.18. Os serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho já constituídos deverão ser redimensionados nos termos desta NR e a empresa terá 90 dias de prazo a partir da publicação desta norma para efetuar o redimensionamento e o registro referido no item 4.17. 4.19. A empresa é responsável pelo cumprimento da NR, devendo assegurar como um dos meios para concretizar tal responsabilidade o exercício profissional dos componentes dos serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho, o impedimento do referido exercício profissional, mesmo que parcial, e o desvirtuamento ou desvio de funções constituem, em conjunto ou separadamente, infrações classificadas no grau I4, se devidamente comprovadas, para os fins de aplicação das penalidades previstas na NR28. 4.20 quando se tratar de empreiteiras ou empresas prestadoras de serviço, considera-se estabelecimento para fins da aplicação desta NR o local em que os seus empregados estiverem exercendo suas atividades. A NR 4, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, possui seis quadros anexos. O quadro 1 é a relação da Classificação Nacional de Atividades Econômicas, NAI, versão 2.0, com o correspondente Grau Disco, GR, para fins de dimensionamento do Sesi. O quadro 2 é o quadro Dimensionamento do SESM. O quadro 3, acidentes com vítima. Quadro 4, Doenças Ocupacionais. O quadro 5. Insalubridade. E o quadro 6, acidentes sem vítima.